Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias Nesta terça-feira, último dia do mês de janeiro de 2023 A partir de agora você participa, interage aqui junto conosco, junto com o Nilson Araújo Através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo Você que tem sugestões de reportagens, problemas aí na sua rua, no seu bairro Pode enviar aqui um vídeo, um áudio, imagem, fotos, fique à vontade mesmo, tá bom? 997824426, esse é o nosso WhatsApp, o contato aqui do Jornal da TV SB Notícias. Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Vai compartilhando aqui a edição de hoje do nosso programa do Jornal da TV SBN. Vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha a informação precisa para você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias, o rapaz acusado, o companheiro, né? Ex-companheiro agora, né? Ex-companheiro é, da, da, do caso Rafaela, ele acabou se entregando, Em A polícia civil é, localizou o rapaz que é o principal suspeito de ter executado. A sua companheira de 25 anos na semana passada com várias facadas, hein? A mulher deixou cinco filhos, inclusive uma recém-nascida de 10 meses. Daqui a pouco vamos trazer detalhes sobre esse crime bárbaro aqui em Santa Bárbara do Oeste. O rapaz foi detido, foi detido e já está aqui na cidade de Santa Bárbara. Hein? Daqui a pouco a nossa equipe, nós vamos trazer todos os detalhes no canal da TV SB Notícias, tá bom? Já, já. Fica comigo, fica comigo. Olha, um rapaz também foi detido, hein? Acusado de furtar, sabe o quê? Barras de chocolate. Isso mesmo, barras de chocolate. O caso foi parar aqui na delegacia do município de Santa Bárbara do Oeste e agora ele vai ter que se explicar. O caso ocorreu neste último final de semana aqui na cidade. Tem cabimento um negócio desse, hein? Olha aí, barras de chocolate, gente, R$ 58,50, né? O Caso ocorreu numa farmácia, no Jardim Esmeralda. É, e essa marca é uma delícia ainda, hein? Suspeito estava com apenas uma barra de chocolate e diz que as outras trocou por drogas. A vítima fez o reconhecimento do autor, que foi detido para audiência de custódia. Guarda Civil Municipal foi que atendeu... A ocorrência Roubo de caminhão aqui na nossa região de Piracicaba, região de Santa Bárbara Tivemos um fato de um roubo de caminhão A polícia agora está investigando Foi na Rodovia do Açúcar, não é isso? SP-348, SP-348, Rodovia do Açúcar Olha aí, imagens é, capturadas pela Polícia Militar Rodoviária o crime ocorreu no KM 168. A polícia rodoviária estava na base operacional quando recebeu a informação de que dois criminosos estariam realizando o roubo de caminhão na linha lindeira da rodovia, na pista norte. Os policiais foram até lá e flagraram os dois criminosos, sabe aonde? Dentro da cabine, meu amigo, hein? Já com o motorista amarrado, olha aí o flagrante, hein? O flagrante delito. A dupla foi abordada e presa por crime de roubo com retenção à vítima. O motorista foi é, liberado, em O risco, né? Tá vendo só o que os caminhoneiros, que os motoristas acabam enfrentando aí é, nas rodovias aqui da nossa região. Olha aí, fato esse que a gente parabeniza. A ação dos militares detendo esse é, suspeito, esse acusado Agora vem comigo, olha Uma carga avaliada em um milhão e meio de reais Ufa, mas que carga é, é essa, Nilson Araújo? Uma carga de perfumes, isso, de perfumes Aqui em Santa Bárbara do Oeste foi isso olha aí ó, a quantidade de perfumaria policiais do Deic recuperaram uma carga de perfumes furtada um milhão e meio de reais avaliada o crime aconteceu em um comércio na no Vila Nova em Campinas né uma correção foi lá em Campinas né olha aí três envolvidos foram detidos horas depois na zona norte de São Paulo de acordo com informações os ladrões invadiram um imóvel vizinho e quebraram a parede para entrar no comércio. Após o furto, eles fugiram usando um furgão e uma van. A polícia identificou os veículos e os agentes do DEI que interceptaram os suspeitos na marginal Tietê, por volta das duas e meia da madrugada, perto da ponte da Vila Maria. O departamento agora tenta identificar outros integrantes da quadrilha e apreender outros dois veículos pertencentes ao comboio, né? Então, tá aí, olha. O caso aí é, é que Santa Bárbara do Oeste também nós tivemos, veja só, uma loja de cosméticos ali no, no Jardim Dona Regina, que os caras, os ladrões entraram, ninguém viu nada, né? Só as câmeras de segurança flagraram tudo e levaram todo, toda a mercadoria teve um prejuízo, o comerciante teve um prejuízo em tanto, né? Aqui em Santa Bárbara do Oeste. Por isso que eu falei que no início, é, é... agora, pode ser que esses roubos, que essas cargas né, roubadas, furtadas, tenha a ver com esses outros crimes. A polícia agora vai tentar é, unir aí as peças do quebra-cabeça para chegar nesta quadrilha. Por quê? Porque é uma quadrilha especializada em furtos de... É perfumes aqui na nossa região de furtos de cosméticos. Caso Rafaela. A moça foi assassinada brutalmente. Apro aproximadamente sete facadas no último dia 22 de janeiro no bairro São Francisco, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O principal motivo seria o quê? Ciúmes por parte do companheiro de Rafaela. O rapaz de 22 anos, ela tinha 25 Os filhos foram retirados, tirados de dentro de casa Foi aí que o principal suspeito, que é o ex-companheiro Acabou é, confessando até num vídeo né? O, o, a... Vamos ter inclusive certamente uma reportagem uma, uma coletiva de imprensa hoje, logo mais à tarde Porque o principal suspeito foi detido hoje pela manhã foi detido hoje pela manhã. A polícia civil colocou aí as mãos é, é, no principal suspeito de ter assassinado a namorada aqui em Santa Bárbara do Oeste, no último dia 22. Ele foi localizado lá em Vargem Grande do Sul. Olha aí, foi localizado em Vargem Grande do Sul. Segundo informações, parece que ele tem, olha aí, há, há essa informação que ele teria... É, é, é, familiares lá naquela região, então ele foi para lá, que ele estaria sendo ameaçado, né, tal, por pessoas, em virtude do, do, do que ocorreu neste assassinato da, da, da companheira Rafaela Cristina Barroso da Silva, de 25, 25 anos. Ele foi detido então, hein, hoje pela manhã, olha aí, o rapaz está aí, João Vitor, ele teve a prisão, Temporária decretada pela justiça de 30 dias Isso foi na semana passada, essa prisão foi decretada E agora a polícia é, é, é, pegou e, e localizou o rapaz Porque ele é, teria se entregado, né? ele juntamente com o advogado né? Teria o advogado orientado aí né? o, o, o seu cliente, tal, o rapaz De que ele, a melhor forma seria se entregar Olha aí, o rapaz ele está aqui em Santa Bárbara do Oeste. É, agora é, iria passar pelo IML, né, Corpo de Delito tal, e tal. E nós estamos acompanhando com a nossa equipe. Nós vamos entrar a qualquer momento também aqui com informações no portal SB Notícias. No dia 22 que ocorreu esse crime bárbaro, né, cruel, o rapaz teria pego o veículo da, da, da namorada... E tentado fugir Aí, só que ele sofreu um acidente Acabou batendo o carro Era um Ford Ka é, Se acidentou dentro do, do próprio bairro Ele teria feito um vídeo é, Confessando o crime Para a mãe Esse vídeo, inclusive, circulou pela internet E tal, etc Agora, a motivação se, Seja ela qual for Injustificável né? Você tirar a vida uma moça de 25 anos deixou cinco filhos entre um bebê. É uma menina, né? De 10 meses. Veja a tal e tamanha crueldade, né? Veja a tal e tamanha crueldade. E agora ele vai ter que se explicar aí, vai ter que se defender, claro, né? tem o direito de se defender, mas eu acho que é uma situação muito complicada, né? Rapaz tinha tudo, né, novo, uma vida pela frente, né, tinha-se lá atrás do ano passado um, um mandado também, né, de, de, de, é, que ele teria agredido a esposa no ano passado, em agosto, né, é, só que é, ela reatou, foi, ela quis reatar, dar uma chance para ele, e aí aconteceu essa barbaridade, né, olha aí, o principal suspeito o acusado de ter matado o Rafaela foi detido em Vargem Grande do Sul. É São Paulo, mas é região já de Minas, né? ali próximo, divisa de Minas Gerais. E daqui a pouco nós trazemos detalhes, então, aqui para você é, sobre esse caso que está repercutindo muito aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. A moça, olha aí, bonita, tinha tudo, né, é um futuro aí pela frente... É, são imagens aí dos nossos cinegrafistas, o Júlio Victorino e também do Giovanni. Né? É, eles estão agora na delegacia, nossa reportagem, a nossa equipe está na delegacia acompanhando aí é, o delegado, acompanhando aí né, toda essa movimentação e daqui a pouco você que está acompanhando também aqui o Jornal da TV ESP Notícias, nós vamos trazer informações como que vai ficar a situação Deste rapaz, desse caso, Rafaela, aqui no Jornal da TV S.B. Notícias. Obrigado, meu povo. Obrigado pela audiência. Obrigado. Compartilhem, compartilhem aqui o nosso Jornal da TV S.B. Notícias. Amanhã a gente volta. Vamos lá pro rádio agora. FM 81,9, programa Espaço Aberto, com mais prestação de serviço para você. E até amanhã, se Deus quiser. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.